Esse aqui é o delegado Lidor Martofflin. Ô doutor, Opa, bom, dia. bom dia. O senhor pode falar com a gente, doutor? Sim. Ah, sim. Sobre a operação, são. Além do, do arcanjo, tem outro, outro figurão aí também envolvido na, é, na operação? O Frederico Miller Coutinho, que é do é um dos colaboradores da Sodoma. Ah, ah Sodoma, o senhor, o senhor né? Ele cumpriu esse álbum sim, sim. Sim. E, tá, esse... e ele tá vindo pra cá? Tá, tá. Esse álbum ele foi cumprido na onde, doutor? Na tá, tá. do... casa dele. Na casa dele, ele fica é, qual é, qual no... bairro? Cato, lá no Duque de Caxias. Foi quilombo. Quilombo. Entendi. Tá bom, vamos lá, vamos, vamos. Tá bom. Tá. É.